essa daqui é especialmente para quem fez o L. O presidente Lula sancionou o aumento do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal de 39 mil reais para 46 mil reais, ou seja, só em aumento de salário o Lula Concedeu mais do que 90% da população recebe De salário, só em aumento Para os ministros do Supremo Tribunal Federal E quer mais? Quer mais? Para você que fez o L? Cheia! Além disso, Lula e Haddad Anunciaram que não vão Aumentar, não vão Reajustar o salário mínimo Que foi uma promessa de campanha deles Reajustar o salário mínimo Para cima da inflação Parece O que, na minha visão Isso é uma discussão extremamente profunda e complexa que não adianta você aumentar o salário mínimo se você não aumentar a, a produtividade do país, porque isso só vai gerar informalidade, né, isso só vai fazer com que as pessoas não empreguem, porque não vai é, é, ter o, o, o, o ganho suficiente para poder empregar aquelas pessoas, não vai ter a produtividade suficiente, a economia não vai estar aquecida o suficiente para empregar aquelas pessoas, mas essa é outra discussão, a minha discussão é a seguinte, foi promessa de campanha, foi promessa de campanha pros eleitores do, do Lula, né, dos eleitores mais pobres, vão ter ganho real, porque com ganho real eles vão movimentar a economia, e movimentando a economia vai gerar mais emprego, gerar mais emprego, vai ser um ciclo virtuoso, vai ter o um efeito multiplicador, para de mentir, né, e toda aquela tese petista econômica que a gente já conhece, né, que afundou o nosso país, e no final das contas, você teve aumento do ministro supremo tribunal federal, mas você não vai ter, né, o aumento do salário mínimo que foi prometido, agora, agora sim, esse é, é pra ver a cara, de fato, de quem fez o L, quer mais? Não vai dar! Também tem para empresário que fez o R. De maneira impressionante, tem empresários. Tem gente que emprega, que assina a carteira, né? E que vota no PT. Burrice. De maneira, né? Uma coisa que me assusta. Mas existe isso também. E vai ter uma paulada já anunciada pelo Haddad contra os empresários. Duas pauladas, aliás que eu vou falar logo depois que o quê? Que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para você receber as notificações, entrar no nosso Discord, no nosso WhatsApp, no nosso Telegram e no Clube MBL para receber as notícias, informações, bastidores de Brasília em primeira mão e ter acesso aos nossos documentários e mini-documentários que têm sido produzidos ao longo do tempo. Muito bem, qual que é a paulada que o Haddad já anunciou? Três, aliás, duas não, eu tinha falado uma, depois falei duas, são três pauladas que o Haddad já anunciou. Primeiro, aumentar a PIS e COFINS né, em cima de combustíveis Aumentar imposto sobre os combustíveis Nós tivemos uma redução de PIS e COFINS Em cima dos combustíveis e agora né, O Haddad quer aumentar PIS e COFINS em cima dos combustíveis O combustível que já está caro e que está ficando cada vez mais caro Está ficando cada vez mais caro E vamos lembrar que Bolsonaro baixou o preço Dos combustíveis na marretada isso, entre outras medidas, gerou um rombo de mais de 400 bilhões de reais levantados pela Fundação Getúlio Pagas, e que a gente vai pagar a conta agora de qualquer maneira. Agora, essa conta deveria ser paga com de gasto, não com aumento de imposto, porque com o aumento de imposto, você só vai penalizar mais ainda a população, mantendo essa máquina de transferência de renda, Para mim sim, se eu tenho uma missão de vida, é acabar, ou mitigar, ou lutar o máximo possível contra o nosso sistema perverso, que tira dinheiro do mais pobre pra dar pro mais rico, que tira do mais pobre dar uma elite pública que ganha alto salário se está concentrado em Brasília no funcionalismo público federal na classe política né, na elite do judiciário do Ministério Público e uh, numa elite privada corrupta que vive de benefício do governo que vive de privilégio concedido pelo governo é minha missão de vida e aí óbvio que isso inclui cortar imposto que o imposto pesa sobre o mais pobre e é enviado institucionalmente para mais rico para uma elite seja pública, seja privada. Mais do que isso, vai voltar o voto de qualidade do CARF. O que é voto de qualidade do CARF? Né? Quando você é, tem uma discussão se você deve ou se você não deve o imposto, você tem uma empresa. E aí você vai discutir com a Receita se você deve ou não deve o imposto, você discute isso primeiro na esfera administrativa. Não no poder judiciário, mas no poder executivo. Num tribunal administrativo que é o CARF, é, que decide se você deve aquele imposto ou se você não deve aquele imposto. E o que, que era o voto de qualidade? O voto de qualidade era o voto de Minerva, né? o voto de Atena. Atena! Cala. O voto que decidia né, em caso de empate. Em caso de empate, você tinha esse voto. E esse voto, por que, que ele é ruim? Porque sem o voto de Minerva, sem o voto de qualidade do CARF, presume-se que quem tem razão é o contribuinte. Se tiver empate, né, na dúvida, quem tem razão é o contribuinte. Na dúvida, se eu devo ou se eu não devo o imposto, eu não devo. Se tem dúvida entre os próprios conselheiros do Tribunal Administrativo que foi constituído para julgar se o um sujeito deve ou se não deve aquele tributo, ele não deve. Por isso que vou... Lutar com o voto de qualidade do carro é ruim Porque significa que em várias hipóteses Em que você hoje não pagaria imposto, vai passar a pagar por uma mudança de entendimento do governo. Porque tem dúvida sobre aquilo e aquela dúvida vai ser sanada por um sujeito que pode votar a favor do governo. E muitas vezes vai votar a favor do governo. Muitas vezes vai votar a favor do governo. Outra paulada em cima dos empresários. E a outra, mais uma paulada, já é o estudo que está sendo encomendado pelo Haddad para uh, aumentar imposto. Que é uma coisa que a gente já sabia. É uma coisa que todo mundo já sabia. que Você teria isso, você teria aumento de imposto por parte dos petistas, né? Então, mais absoluto, mais absoluto, estelionato eleitoral, Aumentando o salário de ministro supremo E assim, é... é o Lula vai sancionar também aumento de salário uh, para os deputados e pros os senadores, vai sancionar aumento de salário pro Procurador-Geral da República, vai sancionar o aumento de salário para os servidores da Câmara dos Deputados, vai sancionar o aumento de salário que foi aprovado pela Câmara vergonhosamente, que vocês viram o um trabalho de obstrução que eu fiz e de denúncia que eu fiz, né, logo no final do ano passado nessa matéria, assim, que veio de pauladas e um monte de projeto de lei para votar aumento, né, e que eu denunciei e que infelizmente boa parte da população pouco se lixou para isso, que é uma deficiência, que a a gente, tem a maior parte da população, não se interessa pelas matérias que estão sendo votadas no Congresso Nacional. Vota no cara porque o cara levou uma obra para a cidade dele, né? É um defeito que nós temos. Olha, deputados que votam esse tipo de coisa tem culpa de muita coisa, mas não tem culpa de terem sido eleitos. A culpa deles terem sido eleitos é do eleitor. <música> Não chegou de uma nave ali, ninja Podia ter um discurso populista aqui pra vocês, demagógico, dizendo que. Um discurso fácil. Dizendo que toda a culpa do desastre do Brasil é da classe política. É, nós temos uma grande população boa, honesta, trabalhadora e a classe política é a que não presta. Isso não é verdade. Nós temos problema também na população que ou vende o voto ou não sabe votar, não se aprofunda, não lembra quem votou, né? Não busca saber qual que é a função do sujeito que ele tá votando. <risos> <risos> e aí a gente tem esse tipo de votação e vai ser sancionado pelo Lula E o salário mínimo não vai aumentar pra você petista que fez o L esperando esse aumento Não vai ter esse aumento Essa decisão já foi tomada pelo Haddad e pelo Lula Então se você tá satisfeito, se você tá feliz, espera Espera, eu já disse, eu já disse isso no ano passado e repito Nós vamos viver a pior crise da história do Brasil Nós vamos viver a pior crise econômica da história do Brasil Música Estamos vivendo uma das piores crises políticas já, com quebra-quebra, invasão de Congresso Nacional, abuso do Supremo Tribunal Federal. Nós já estamos institucionalmente, politicamente vivendo aquilo. Agora, economicamente, nós vamos viver também por causa dessas medidas desastrosas por parte do governo.